Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e no vídeo de hoje eu vim trazer o outro lado da moeda. Eu vou mostrar para vocês a realidade de ser um motorista de aplicativo. Não é só ganhar dinheiro, a gente passa por muita dificuldade e eu quero mostrar para vocês o que acontece. Vamos lá? Aí você trabalha com um aplicativo, né? Leva as pessoas corrida de 5 reais. Tá vendo? Ah. Aí você acha. É. Bituca de cigarro jogada dentro do carro que gruda no pé e, e entra pra dentro do carro. Você acha massa de cigarro jogado embaixo do banco, papel de bala. Aí a pessoa acha que paga cinco reais, tem direito de zoar o carro dos outros, né? Não tem respeito nenhum, consideração nenhuma pelo serviço que a gente está prestando e faz essa sujeira aiada, né? Tem um pingo de consideração. Eu não estou generalizando, mas... Esse é o povo brasileiro, que não tem respeito com ninguém. Eu passei por um perrengue em São Paulo e o seguinte, o cara chamou um Uber e ele veio na minha janela e fala comigo, ó, oh, quem vai é a minha mulher e tal, não sei o que lá. Pá. Isso aí, ela abriu a porta e entrou atrás, falou boa noite, falei. é boa noite, mas nem tipo, falando com o cara, né? Ela pode ir, não tem problema? Não, não tem problema não. Peguei e segui o rumo. e não. Eu comecei, eu, eu comecei a sentir o cheiro. Aí, meu, o cheiro começou a ficar mais forte. Porque eu olhei para trás, a mulher tava com uma bandeja. Com uma macumba completa, com farofa, com galinha morta, com as pinguinhas e o caralho a quatro. Falei, moço, você tá com uma macumba no meu carro, você tá levando um despacho no meu carro, falei, moço, não é pra você, você não se preocupa, vai não, vai tá, ca... tá caindo farofa de macumba no meu carro, falei, lá, moça, no chão, farofa de macumba. Enfim, olha o extremo que a gente chega, de levar uma macumba pronta pra negra fazer despacho em, em mato, mano. Mano, tudo bem, eu só falei, Acabei rindo, cara, porque eu nunca me vi numa situação dessa, entendeu? Mas, meu, ao ponto do ser humano levar uma macumba no seu carro, velho. É isso que eu falo, mano. É foda, cara. Motorista de aplicativo é você pagar pecado todo, é, todo dia. Quando eu morrer, já disse, vou direto pro céu, mano. Olha aí. O passageiro chama o Uber. Vai ficar o celularzinho dele. O cara leva uma máquina de lavar. Tu é dois, <risos> Vai pagar 600, reais. Bicho, é foda, viu? Olha aí. Olha lá, Uber. Olha o então, cabra. Já tá até triste. <risos> Eita, exploração do diabo. Pessoal, é o fim do mundo mesmo, viu? É o fim do mundo. Agora eu acreditei que é o fim do mundo. Rapaz, eu peguei uma menina ali, tô em Votorantim. Peguei uma menina, ela andou um. Dois quilômetros mais ou menos comigo. Aí parou, pra, chegou no destino, parei o carro. Aí eu fui, fechei pra ela, falei assim, ó. É, deu 7,60. Ela só pegou, no, passou a mão no, no, nas minhas partes aqui, deu uma apertada e desceu. Meu, é um absurdo o negócio desse, né? Desceu do carro, não falou não. Pessoal, essa passageira aí, ó, ela pega da Vila Helena pra Brigadeiro. Porém, Brigadeiro, ela fala que é no começo e não é. é. Quando você chega em Brigadeiro Tobias, no primeiro semáforo que você entra na, na, na avenida principal lá, aí ela pede para entrar à esquerda e depois a, você desce, passa por debaixo do viaduto, à esquerda de novo, um local horrível de entrar. Terra, buraco para tudo que é lado, lama... Eu levei ela no domingo para lá. É longe, depois que você entra na principal de brigadeiro, é longe, você roda mais uns 4 quilômetros com ela de estrada de terra cheia de buraco. Depois ela discute com você o valor da corrida, ela pede por aplicativo de terceiro, ela falou que uma amiga dela pediu e fez não sei o que lá no aplicativo, que deu um desconto... A corrida acabou ficando em R$ 23,00. Quando eu cheguei lá, eu finalizei a corrida, a corrida tinha dado R$ reais. Ela foi no aplicativo e ela me ferrou pelo aplicativo. A 99 me mandou uma mensagem ontem falando da cláusula do contrato 16.2, que era proibido, que eu podia ser bloqueado por 30 dias por conta disso. Então tomem cuidado, ela pega na Vila Helena, sentido Brigadeiro Tobias. E é essa moça que chama pelo aplicativo dela, mas quem vai é outra pessoa. Depois ela vai no aplicativo e ela reclama. Então tomem cuidado. Bom dia rapaziada, bom dia aí galera é, eu acabei de sair aqui do escritório da 99 Eu vim aqui nessa viagem aqui que eu fui ontem para Guarulhos Não caiu o dinheiro na minha conta é, vou te falar o motivo aí que foi que aconteceu eu Acabei de sair daqui A vadia lá pegou e recorreu não, a, não autorizou o pagamento no cartão Por causa que ela falou que a viagem tinha dado um valor chegou lá e duplicou o preço da viagem. Mas por quê? Porque eu passei muito tempo no trânsito e ela falou que não não autorizou, ela não tinha autorizado o pagamento, esperou para daqui a três dias que me dava a resposta de novo. Essa 99 tá com sacanagem, viu? Tá com sacanagem mesmo. Passar quase 4 horas para deixar uma pessoa no aeroporto ontem para acontecer isso. É sacanagem. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like e compartilha com todos os seus amigos. Porque quando esse vídeo chegar a mil likes, eu já vou fazer a parte 2 para continuar mostrando para vocês o outro lado da moeda. Agradeço por ter assistido até aqui espero você em um próximo vídeo. Falou, tchau!